Gilmar Andrade, formule a sua pergunta para ele também. Se apresente para nós, diga que pássaro que você cria e vamos lá. Manda aí, viu? É, Gilmar Andrade, pode falar, boa noite para você. Boa noite a todos. Boa noite aí, Gilmar. A pergunta é o seguinte, é, eu estou com três filhotes aqui, é, minha criação é Curió para canto. O Gilmar está do Maranhão, né? Vou apresentar logo. Eu só crio curió. Então, eu estou com três filhotes. Estou com um de cinco meses e estou com dois de dois meses. É, minha pergunta é a seguinte, porque eu ouço falar que eu não consigo fazer um curió praia clássico é, se eu tiver três passarinhos na minha casa. Eu tenho que ter só um. Isso procede porque, assim, é, esses três pássaros que eu adquiri são de criatórios que eu acho que sejam renomados que é do Almirante e dois do Capadócio então eu estou tentando fazer com que esses curió daqui a seis, sete meses, estejam clássicos, eu vou conseguir ter uns três dentro da minha casa gostei dessa eu bela camisa bom. aí hein? adorei essa camisa, camisa muito bonita, você está muito elegante com essa camisa olha, é. parabéns você não precisava nem perguntar era só ficar com essa camisa aí, tava tudo certo bora lá Vilmar, aí para esse garoto aí é. É, é, é, é, se ele não está usando a camisa do de Palmeiras, deve ter ganho. Deve ter eu nem é. olhei que time que era, rapaz. Eu nem vi que time que era. Não, oh, é o Palmeiras, não. é? Não. Pelo sorriso, eu não sou o risco, eu não sou Eu quero saber como é que o meu Santos de Ceará Mas vamos lá. Eu até. Nós estávamos trocando ideia. Agora, agora no, no, no. No amigo anterior aí agora. É complicado, porque você está dizendo para mim que você tem de criadores diferentes. Né? O ideal era você pegar esses dois do Capadócia e colocar, nem que seja no mesmo ambiente, porque eles foram feitos no mesmo CD e tudo, colocar no mesmo ambiente. Uma que sou novinho ainda, não deve nem ter feito a Buda de mim né é? eu. Aí eu. Tá né? Então, após a Buda de Ninho, você tem que separar, aí tem que separar. Agora, o outro, que é de um outro criador, porque às vezes usar até diferente diferentes, às vezes usar o caixa de som diferente, porque o, a própria caixa de som diferente, ela, é, ela mexe com a qualidade do CD, ela mexe com a qualidade do som, sabe? Tem que tomar muito cuidado com o do timbre, sabe? Então, não é muito complicado. É, você deixar os três juntos, eu diria para você, e você vem sabe dizer isso agora para você aí Você vai ter... Curilhó. Vai ter qualidade de canto. Eu não sei como é que foi feito o berço. Eu acredito no trabalho do Jaime, do outro menino aí, assim, eu acredito no trabalho deles. Mas o problema está no teu manejo. No que tu, a, quando só sol está dando para esse espaço. Por que que acontece com o mundo do é curioso? Eu já passei por isso, tá bem? a gente faz o curiosinho aqui, redondinho, redondinho, com 5, 6 meses, manda para casa de um colega, chega lá e mistura a próle. Chega lá e bota debaixo de um preto uma, uma, uma qualidade ímpar ou que não foi feito o mesmo CD, mesmo a mesma próle. Pronto, já botou todo o trabalho do criador a perder. Entendeu? Então, é muito complicado esse detalhe. Eu devo a mim para separar. Pelo menos os três não são de criadores diferentes, dois são iguais. Esses dois você pode até manter junto, porque ele deve estar corrigindo ainda. Então, deixa eles de fazerem demanda em conjunto, não tem problema nenhum. Porque é a mesma prova, é o mesmo CD. E tem que continuar que o CD de beijo. Agora, esse outro, você tem que mudar assim, como separado. Agora, quando eu falo como separado, é porque eu falei antes. Qual é a metragem da tua casa? Você entende? Esse meio ambiente teu que é importante. Porque não adianta é, você ter um cômodo pequeno, Né? a gente é completo e falar isso. A gente tem que falar. Então, uma pessoa tem uma casa de 100 metros quadrados, outra tem uma casa de 400 metros, esse pode ter um movimento melhor, esconder o um passo do outro. Né? Então, você tem que se adequar a é tudo o teu meio ambiente. Eu diria para você, se o teu meio ambiente é pequeno, tem que dar um jeito de, pelo menos, com aquele que é do criador de diferente, que é um que você tem, separado dos outros dois seus. Quem você, você vai ficar e é contigo.